Alexandre XRE300 Acabei de testar a Tiger 900 Cara, na moto muito boa A moto aí do nosso amigo Flávio o Painelzão Nelzão monstro <risos> a câmera voar. 40 aqui. Está aqui atrás da bolha para a câmera não se arrancar do capacete. <risos> tá dando essas puxadas aí normalmente ele está é, testando tá o kickshifter de torque dessa moto aqui para aquela ali é... <risos> é absurdo numericamente não é lá essas coisas não todas não que aqui tem 6,5 kg ali tem entre 8 e 9 kg de torque não me lembro não me lembro exatamente mas a sensação que você tem é é muito muito, muito, muito forte ali cara. Muito forte. Chega um ponto que assim, você acelera, você bota o acelerador no canto A moto empurra com tanta força que você se sente obrigado a aliviar Eu vou olhar aqui Não, porque eu, eu coloco no, dentro da carteira Não, e eu paguei em dinheiro Não paguei no cartão de <risos> Ah, Tá tudo aqui É melhor voltar a trazer com a do que voltar no busco de É. Deu pra curtir um pouquinho o tipo... Fritita. No começo eu tinha esquecido, né? Eu passando marcha normal, depois eu me lembrei. Aí, eu... aí pra cima e pra baixo é uma Zé, assim, é manteiga, Toca no, você só toca aqui pra tirar de neutra e colocar na neutra. Ou fazer meio engrenagem, né? É. Falta velocidade. Só que é oh, pirata deu, é. Vou dizer uma coisa, né? pro meu estilo de pilotagem, como eu uso a moto no dia a dia, e até mesmo dando as minhas esticadinhas, aquela moto ali ainda sobra muito pra mim, viu? Essa aqui, <risos> essa aqui tá de bom tamanho e vai me deixar vivo por mais tempo. <risos> aquela moto ali é muito bruta, velho. Aí pra Flávio tá de bom tamanho, porque ele já tá acostumado com motos maiores, motos bem mais potentes, né? De mil cilindradas acima de.. acima de 150 cavalos aí. Então pra ele. uma mão com açúcar. Mas eu como eu não tenho esse costume todo, pra mim a moto é muito bruta, velho. Você acelera, depois vem o receio para desacelerar E uma sensação semelhante à da Hornet Hornet não, da Rocket Não no mesmo, na mesma amplitude, né? mas a pancada foi parecida Sendo que a, a Rocket vem de instantâneo, né? aquela ali você catuca mais um pouquinho Já falou que esse modelo aí, a Rally Pro, ela limita em 205, parece Devido, a, devido ao pneu que ela usa, a fabricante achou melhor fazer esse, esse limite de velocidade Possivelmente não era muito seguro acima dessa velocidade. Né? O carro do lixo, em vez de limpar, vai sujando na rua. Essa moto aqui eu já fiz a revisão de 30 mil Se eu não soltei o vídeo, ainda vou soltar Aí eu troquei na revisão O que foi feito foi o, o normal, né a Troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar o Filtro de ar trocou antes do tempo Porque tava muito sujo E eu troquei Por questão de segurança, eu troquei a pastilha de freio traseira Ainda tinha uma laminha <risos> Dava pra rodar aí umas umas dezenas de quilômetros Mas eu aproveitei que Tava na, na revisão E já troquei logo Porque tava muito fina, muito fina mesmo Não tinha chegado no osso, ainda não tinha chegado no ferro Mas a gente não vai esperar Chegar no ferro, né? Porque se chegasse no ferro, eu iria arranhar o disco Aí depois vocês assistem aí o vídeo da revisão Aí eu troquei a pastilha de freio traseira. Os próximos itens a trocar Aí no começo do ano ou do, do meio do ano, depende do, do desgaste É o pneu traseiro E o, e o kit de relação 300 Vermelha, eu estava até conversando lá na, na PG Prime. Eu fiquei brincando com o vendedor que o, o custo de suspensão da XRE é maior do que da Tiger. Essa Tiger aí é, são 240mm e da XRE são 245mm. Mas pra Tiger, como é uma moto pesada, potente, é adequado esse curso esse de suspensão E é até longo, né? Ó, escutou aí o barulho na viseira? Uma pedrinha bateu, bateu na viseira aqui Vai andar com a viseira aberta o tempo todo? Pega o doido O que é que vão construir aqui? O paredão fechando esse vídeo aqui, agradeço a sua participação, se você foi inscrito, agradeço mais uma vez, se deixou o joinha outra vez, valeu, até o próximo vídeo.